Não cabe, só cabe Então, coloca o Caraca! Aqui, só coloca duas. Aqui... Mas agora Caraca! Nossa, o cara é tão bom de mira. Ele só joga que ele joga com seu